Muito bem gente, é, muito bem, estamos de volta aqui com você, é, vai se inscrevendo aí no canal, né, se você não é inscrito e também deixa aí o seu joinha, né. É, estamos aqui de volta hoje para falar de mais um sucesso da música evangélica. É, se estivesse cantando até hoje, seria sucesso ainda, muito sucesso, porque canta muito bem, apesar de ter passado tantos anos, mas ainda tem uma voz maravilhosa que inclusive eu sou fã até hoje né? estou falando aí da cantora Mirim Vaninha é, que iniciou carreira nos anos 70, fez um sucesso estrondoso pois da década de 70 foi a primeira e única né, que gravou apenas com 4 aninhos de idade cantava muito e canta até hoje é né? uma pena que parou né? É, parou a carreira é, para cuidar da família e tal, mas deixou aí vários discos gravados, né? Cantora Vaninha é, nasceu em 1974, deus de pequenininha, né? O seu pai, o cantor Dutra, é, já percebeu aí que ela tinha dom, é, apesar de não, não ter, como diz, não ter idade ainda, né? Não saber nem ler, e escrever, mas decorava facinho as músicas, né? É, simplesmente começou fazer um certo treino é, na pequenininha e gravou uma fita cassete na época e levou na gravadora Bom Pastor. Para muitos que estão me, me ouvindo, né, sabe é, a, a, qual a importância né, que a gravadora Bom Pastor na época tinha. Né? É, a Bom Pastor automaticamente, é, ouvindo aí, o, a menininha cantar, automaticamente em 1978, ela com apenas quatro aninhos de idade. Lança o primeiro disco, né? Pingo de Gente. É, Pingo de Gente, que foi um grande sucesso, né? A primeira criança com 4 anos de idade a gravar evangélico no país. E eu creio que. Eu não tenho conhecimento, né? na música secular, é, nessa época tinha criança cantando, né? Eu sei que recentemente, né? não faz muito tempo, é, o, o Raul Gil né, chegou a lançar algumas crianças. É, cantores, mas acho que não tão pequeno assim, né? Quatro aninhos de idade, a Vaninha começou sua carreira em 78, é, deslanchando, sendo, ficando conhecida aí praticamente por todo o Brasil. É, nos anos 80, ela se transfere para a Dijanir Produções, ou seja, Cânticos de Alegria, que é onde aí mais... É, é, deslancharia a sua carreira, né, é, a sua carreira se, se desprenderia é, pelo país todo, ficaria conhecida, principalmente quando ela lança aquele disco, ô <risos> oh, Jesus amado, é, é, Feliz Lar, Lar, agora não me fugiu da ideia, né, é, gravo as coisas sem escrever, é dessa maneira mesmo, né. É sorriso alegre, é sorriso alegre. E uma capa muito linda que ela estava com as bonecas do lado, né? É, aquele sorriso lindo, maravilhoso de criança. E uma produção maravilhosa, né? Uma produção maravilhosa. O de Janeiro foi muito feliz em, em produzir aquele disco, pois tanto instrumental como é, voz, é, como diz. É, Letra, né? As letras, as, a, a voz, o instrumental, o estúdio muito bem produzido, uma produção maravilhosa que vendeu milhões de discos aí por aí, em todo o Brasil. Eu tenho certeza que até fora do Brasil, né? Esta obra foi vendida, foi, ficou conhecida. Enfim, Vaninha gravou vários discos, pois é, a sua carreira decolava e Sorriso Alegre explodiu no Brasil inteiro. Depois vieram outros que você tá vendo aí a capa aí, né? Inclusive eu tô colocando aí é, no fundo musical é, pedacinhos de alguns é, de, al de al algumas é, músicas, né? Que eu achei. É, apenas pedacinhos, infelizmente eu não posso tocar tudo, porque por causa, causa dos direitos autorais, né? Se eu tocar é, toda a música, é perigoso eles me pegarem nos direitos autorais e me prejudicar também, né? É, e uma, uma carreira brilhante, maravilhosa, que nos anos 90, é, praticamente foi interrompido, pois a Vaninha se casou é, e parou um pouquinho a sua carreira para cuidar da família. Né? É, mais tarde, vindo a voltar a cantar novamente, sendo lançado aí um disco, pela Som e Louvores Golden Center Som e Louvores é, eu lembro até que é, 1990 e alguma coisa, né? eu não tô lembrado a data, né? isso faz muito tempo, né? a gente não tem é, relatos disso em, em escrita, né? mas eu sei que nos anos 90 é, Golden Center Som e Louvores lança um grande trabalho da cantora Vaninha já adulta, já, né? É, Pedra preciosa e mais tarde lança outro que você vai ver aí também nas fotos é, muito bom os trabalhos espetacular é, umas produção maravilhosa que mais tarde a ali dos vales também resolve lançar mais um trabalho da cantora Vanin mas enfim ela deu uma paradinha para cuidar das, da família dos filhos e anos mais tarde Volta aí na sua carreira, né? Em 2009 Lançando aí o seu último trabalho, infelizmente é, Já pegando aí um meio evangélico é, Já numa situação de quebradeira, né? É, que cantores nenhum praticamente consegue sobreviver nessa época que nós estamos é, Um mundo gospel aí, dando valor a pessoas que nem crente é, né? Às vezes grava evangélico e para poder sobreviver, ganhar dinheiro E enfim, né? quem realmente tem valor, quem realmente louva para engrandecer o nome do Senhor Fica para trás, né? é o que acontece Muitos cantores pararam de gravar, pois falta de reconhecimento público Falta de reconhecimento das gravadoras né? E essa é uma joia preciosa que nós perdemos também no mundo evangélico por falta de reconhecimento, pois canta muito até hoje. Hoje a Vaninha está aí com 46 anos de idade, é, se casou nova, né? Hoje tem até dois netos já, mas ainda é nova, né? É, ainda é nova, ainda já tem dois netinhos e cuidando da sua família, segundo informações que temos, é, tem um trabalho secular, não tem nada a ver com a música evangélica, né? Mas é dessa maneira, né? É, só nos deixa saudade é, esses lindos trabalhos da cantora Vaninha. Tanto de criança, como os trabalhos que ela lançou como adulta, né? Infelizmente não estourou no Brasil, pelo, pela falta de reconhecimento das gravadoras evangélicas. Tá aí, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Aí no fundo musical você vai ficar com um pedacinho de cada música tirada aí dos discos da Vaninha, só para você conhecer a voz dela. Infelizmente, não podemos tocar tudo, pois os direitos autorais, é, cada no ar mais tarde, né? Gente, que Deus abençoe a todos vocês, né? É, deixa aí o seu joinha, é, deixa o seu comentário, se você lembra da cantora Vaninha, deixa o seu comentário aí. E obrigado por... Pela força, viu? Nós estamos aqui sempre levando a informação para você obter conhecimento. Tchau, gente! Lembrando a todos que a cantora Vaninha, né, tem os seus lançamentos que nós tocamos aí, né? É, nós tocamos na Rádio Saudade do Sertão. É, professor, mas como que eu consigo pegar a Rádio Saudade do Sertão? É muito fácil, né? É muito fácil. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. 16 é o código de área 98826917. 988269117 e nós passamos aí o aplicativo para você com o maior prazer. É que Deus abençoe a todos. Se você é feliz e pode transmitir a felicidade